Quem foi que disse para você, tá? Que você vindo no produto digital você iria mudar sua vida? Quem foi que disse para você, se você se afiliasse a alguma plataforma como Hotmart, Monetize e Eduzo, você iria mudar sua vida? Olha, mais um não se passa e você tá se perguntando, será que isso é real? Eu vou agora bater a real para você, tá? Eu vou levar o agora na tela do meu computador e vou provar para você que você como afiliado digital, você pode sim ter ganhos recorrentes extraordinários, tá certo? E em seguida eu vou deixar aqui a descrição desse vídeo, tá? O curso no Instagram, WhatsApp, Facebook, tá? É orgânico como você monetizar essas plataformas, tá certo? Primeiro, tá? Não sai daí desse vídeo, tá? Que eu vou te mostrar aqui dentro do meu computador, e se você sair daí, você vai perder o que você tem de ganhar. Você vai perder esse tempo que você tá vai ser esse dia é para você mesmo. Você que não tá fazendo nada na internet, você que não tá vendendo nada, que eu te prometeu que você ia vender e você não tá vendendo. Então fica aí que esse dia é para você. Eu vou te mostrar aqui que isso é surreal, tá certo? Vamos lá. Olha só, pessoal. Tá? Eu apaguei aqui, tá certo? Ó. Tá? Eu dei aqui. É... Fechei aqui. Eu vou agora pro extrato do mês aqui, tá? Extrato do mês. Vou puxar pra cima aqui. Tá? Eu vou aqui classificar aqui o mês, tá certo? Vou classificar aqui o mês. Vou para você ver aqui pra ver não ficar muito em cima, tá? Aqui vou. Até aqui o mês de setembro. para você ver é, os ganhos que eu tenho, tá? É, com esse treinamento fabuloso, tá, pessoal? Essas técnicas que eu uso: Técnica de as hashtag, Técnica com, segu com seguidores do Instagram. Tá? E também na monetização da, da, da página do Facebook, tá certo? Isso é um treinamento fabuloso, tá? Olha só. Pessoal, olha só isso aí, pessoal. Pessoal, gente. Isso aqui, pessoal, não é inventação. Olha só, essa aqui é a minha conta real, tá vendo? Ó, eu tô te mostrando pra você o que é real, ó, tá? Tá vendo aqui, ó? Ó, o que é real, isso aqui, ó, real, surreal, tá? Ó, mês de setembro, ó, ano de setembro, tá vendo? Tá vendo ó, a recorrência? Vamos trocar rapidinho aqui o mês de novo, tá? Trocar os meses pra você ver o mês de outubro. Vamos retornar, tá? Pra poder, é não ficar muito comprido esse vídeo, ficar com menos de 5 minutos. Vamos lá pro mês de setembro vamos pro mês de outubro, tá certo? Vamos lá pro mês de outubro. Ó, mês de outubro, tá certo aqui, ó. Outubro, tá? Vamos lá clicar em continuar. Olha só, pessoal. Olha só aí. Olha só aí essa conta do mês de outubro. Olha aí o monte de dinheiro que entrou nessa conta aí, ó. tá vendo aí, ó? Ó. 1 de outubro, tá? Mês 10. Vamos pro mês de novembro, tá bom? Aqui rapidinho, tá? deixar aqui pra você ver, tá? Que eu tô gravando com o celular, porque... Pra fazer uma coisa, porque a pessoa fala Ai, porque eu ganho isso, ganho aquilo, ganho aquilo outro Mas ele não te mostra, poxa, ele não te mostra Ele não mostra pra você, ele não mostra Eu tô te mostrando pra você aqui Que você tem sim como ganhar, tá? 5 mil ou até 10 mil por mês, tá? Ó, mês de novembro, tá vendo aqui, ó? 1 de novembro Agora eu vou baixar a tela pra você aqui de novo, aqui, ó Pra você ver, ó, ó Tá aqui perto pra você enxergar aqui os valores, ó. Tá vendo aqui, ó? Os ganhos recorrentes. Olha só aí, pessoal. Mais de 7 mil por mês, pessoal. Olha só, pessoal. Mais de 7 mil, 8 mil por mês. Então você pode, tá? Esse treinamento é pra você. Pra você que tá e fala assim, José, poxa, mas cara, como é que eu faço pra ganhar esse negócio ou essa parada? Não tem parada, não, amigo. Tu tem um trabalho, tá? Eu vou estar agora.